Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros e estou aqui para analisar esse concurso que acabou de sair. O edital foi lançado agora há pouco e eu vou falar dos motivos pelos quais você deve considerar fazer essa prova que vai acontecer só lá em dezembro. Estou falando do concurso para ser gestor de políticas públicas aqui do GDF. A ideia é ter uma remuneração boa, uma banca razoável, um professor fantástico, maravilhoso... Orlando Gadeiro, vou falar dele daqui a pouquinho, e além disso tem curso específico no Psicologia Nova. Tem muita gente reclamando, brigando, Ai, ah, Alisson, por que eu deveria fazer esse concurso, é, vai ser difícil, tem muito conteúdo, etc. Gente, é um concurso para resolver a vida, não espere facilidade. Se você tem a história parecida de vida com a minha, você lutou muito para chegar onde chegou, e vai continuar lutando sempre. Então, todo concurso é um grande desafio, veja se esse desafio... Cabe dentro dos seus sonhos. Maravilha? Primeira coisa que você vai fazer, então, é entrar no nosso site. Ah, qual site? Alisson? Psicologianova.com.br. Ou você pesquisa lá em cima, PPGG, ou você já entra direto aqui na imagem do curso. Está aqui, ó. PPGGDF Isolar de Psicologia. Professor, vai lançar só o curso isolado de Psicologia? Exato, exato. Somente o curso. Nós vamos lançar somente o curso isolado de Psicologia. Vou explicar daqui a pouco porquê. E aí todas as dúvidas que você tiver vão estar sanadas aqui. Eventualmente nós vamos fazer, claro, se for necessário, a atualização de algum dado. Deixe-me ampliar um pouco até para você conseguir acompanhar comigo a análise do edital. Esse curso é o Isolar de Psicologia para o concurso de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF. É um baita concurso, uma baita responsabilidade e um papel de poder e referência muito significativo. Muito significativo dentro do DF. Então já bota isso na sua cabeça, não é qualquer cargo na área da psicologia. Ah, Alisson, estou com alguma dúvida. Ah, se você tiver com alguma dúvida com relação ao curso ou ao concurso, fala com o nosso consultor, está aqui do lado, ó. Você tira ele daqui, se caso não queira falar com ele, ou você abre e conversa com ele ou fala pelo WhatsApp, enfim. Nossos atendentes trabalham sempre em horário comercial, viu? E se você estiver falando com algum atendente nosso, por tudo que é mais sagrado porque senão a pessoa vai depois reclamar dar um xilique, brigar identifique-se, porque se nós tivermos a resposta, nós vamos entrar em contato com você, não tem problema, deixa o seu e-mail deixa seu telefone, fala quem você é, qual é o seu interesse sempre de forma cordial e educada ok? eu não gosto de aluno que dá xilique vamos para cá, é vida de adulto acabou de ser lançado o edital do concurso gestor em políticas públicas e gestão governamental do DF esse ano de 2022 está abençoado tá, gente, está bem abençoado Dados sobre o seu curso isolado de psicologia para a nossa matéria. Nosso curso vai contar com 20 horas de aula. A partir do dia 12 de setembro, nós vamos começar a liberar as aulas. O professor do curso será o grande professor Orlando Gadeira. Você já conheceu o Orlando Gadelha? Tem entrevista com ele, tem live com ele, tem... Enfim, Orlando Gadeira era aquele cara que estava... Você, se você já é concurseiro na área, você sabe. Quase todos os concursos grandes do Brasil, ele estava lá. Uh, com o nome entre os primeiros, ou era o primeiro, ou era o segundo, ou era o quinto, mas estava sempre lá hoje em dia está nascendo a legislativa do Ceará, um grande abraço Orlando e enfim, e vai gravar aqui o nosso curso, nosso grande professor parceiro nesse processo porque a banca é uma banca boa, que ele domina, banca Iades, vamos falar sobre ela daqui a pouquinho beleza? Vamos lá! As aulas contendo teorias e questões, aulas em PDF e as aulas em vídeo, teoria, serão disponibilizadas de acordo com o calendário de aulas. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o nosso calendário de aulas. Tem uma série de pontos que você deve ler antes de se matricular. Criatura de Deus, antes de se matricular, leia. Leia. Ah, mas é porque eu não sabia. Está escrito. Está escrito. Então, o que está aqui na descrição do curso é um contrato. Perfeito para não ter dúvida. Tire suas dúvidas e eu faria esse curso. Eu faria esse concurso se fosse você. Daqui a pouco eu explico por quê. Cargo, cargo, cargo, gestor em políticas públicas e gestão governamental, cinco vagas em provimento imediato e 15 cadastros de reserva. No edital está um pouco confuso. Será que eu errei na quantidade de vagas? Eu acredito que não. Então eu somei lá a quantidade de vagas de ampla concorrência com as pessoas autodeclaradas negras, portadores de deficiência, etc, etc, somando a isso, isso. Tranquilo? Qualquer coisa eu atualizo aqui na descrição do curso, não tem problema. O que estiver no texto é o que está valendo. Okay? Aí eu deixo em vermelho, lá bem, bem destacado, sem problema nenhum. O edital está mal escrito, está mal elaborado. Eu conversei até isso com algumas pessoas do nosso grupo do WhatsApp. Vamos ter grupo do WhatsApp dessa turma? Não. Só lista de transmissão. Então, qualquer atualização no curso, eu me comunico com vocês pelo WhatsApp. Por isso que você tem que ter, criatura, por favor, o seu telefone atualizado na nossa, no nosso cadastro do site. Banca Iades é uma banca que há muito tempo não faz um concurso na área da psicologia, muito tempo mesmo, um concurso ainda mais, dessa envergadura. Vai ser um concurso bastante concorrido? Eu acho que não. E eu vou já já explicar os motivos, não quero te assustar. Professor, quem está começando a estudar para concurso, deve fazer esse concurso? Eu acho que, como experiência, sim. Eu sempre digo que nós, a regra é que nós não vamos passar no primeiro concurso que nós vamos enfrentar. Mas nós ganhamos tessitura, ganhamos força, ganhamos maturidade, noção das coisas. Algumas pessoas demoram 10 concursos para passar. Teria conseguido passar no concurso que eu passei se eu tivesse pulado algum desses concursos onde eu fui reprovado? Obviamente não. Cada concurso me ensinou uma coisa. Mas, ao contrário de outros cursos e concursos aqui no Psicologia General, vou ser bem sincero com você. Aquele concurseiro que já tem uma experiência com algumas, algumas matérias, ou seja, já estudou para outros concursos antes, vai ter uma vantagem. Se você quiser reverter essa vantagem, você precisa caprichar na quantidade de horas de estudo. Não vou mentir, mas precisa se dedicar. Tranquilo? Estou começando do zero. Tem chance de passar? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Quanto que você está disposto a se dedicar a isso? A priorizar isso na sua vida? Voltando para cá. São cinco vagas para provimento imediato, pelas minhas contas, então, certo? É, somando tudo lá, são cinco vagas, quer dizer. Voltamos. E, e 15 cadastros reserva bancariados, a remuneração inicial é de 7.760 a final 10.194. O GDF tem essa característica, as, as evoluções na carreira são flat, são planas. Tem remuneração de concurso hoje em dia que começa inicialmente lá, sei lá, com R$ 8.000 e termina com 24. Tem remuneração começa com 12 e termina com 32 em outros estados, outras em algumas assembleias legislativas em CLDF, etc, etc. Okay? Mas a ideia que é que dentro desse campo no GDF nós temos remunerações flat, tem a possibilidade de crescimento, tem plano de carreira, tem é, o final já falei aqui, tem benefícios, tem, tem tem um bocado de coisa. tem função comissionada que você pode assumir, aí vai depender da sua capacidade lá dentro. Estou contando só a sua entrada, carga horária semanal 40 horas, a prova vai ser no dia 18 de dezembro, 18 de dezembro. Então tu imagina. Nós estamos agora no dia 9 de setembro. Estou gravando esse vídeo no dia 9 de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Três meses, mais ou menos, de aula daqui até lá. De curso, de preparação. Porque o curso a gente vai terminar rapidinho. De preparação daqui até lá. Para aprender muito conteúdo. Para resolver o máximo possível de questões. E para se orientar para a banca. Que não é uma banca difícil. Mas que parou no tempo na maneira de perguntar, e parou no tempo também, por conta das, da, da, da última grande fase da Banca Iades. Lá em 2014, a Banca Iades tinha uma primazia em cima de uma série de concursos. Então, fez concurso da Ibser, fez grandes concursos, e aí, em 2014, para cá, ela deu uma queda muito grande, uma queda muito acentuada, e começou a pegar concursos marginais na área da psicologia. Manteve uma constância na forma de organização das questões, de conteúdos, de prevalência, sim, e... Pelo fato de nós termos ainda um edital reeditado, ou seja, uma, um, praticamente uma copa e cola do que já cobrou lá em 2014, e claro, nossos conteúdos são atualizados, não dá para a gente dar o mesmo curso lá de 2014, é, nós podemos dizer que há uma certa previsibilidade na parte de psicologia. E lembrando, nosso curso é específico para a prova objetiva de psicologia, ok? A banca não liberou nem o link ainda da inscrição, mas você já sabe que é dentro do site do IADES. A prova objetiva vai ser composta de 60 questões múltiplas, escolha cinco alternativas de boa. Muita gente não vai fazer o concurso por conta disso. Ah, Alisson, tem muito conteúdo. Tem. Vamos imaginar o seguinte. Você tem lá, estou supondo, tem aquela galera que tem 8 horas de estudo por dia, eu não recomendo, isso acaba com a saúde mental da pessoa. E Vamos imaginar que você tem lá 2 horas líquidas de estudo por dia, disponíveis. Líquidas. Então são 3 na vida real de relógio mas líquidas acabam sendo umas duas. É, eu acho razoável em três meses para fazer um estrago muito grande nos seus estudos. Okay? É claro, você vai ter que adaptar, vou dar mais ênfase no PDF, vou fazer isso aqui, aí é a estratégia de cada um, você tem que saber como é que você funciona, ou aprender no meio do caminho. Mas vamos lá, você tem duas horas líquidas de estudo por dia, de segunda a segunda, viu? não tem final de semana não. Está lá estudando de boa e se tivéssemos só três matérias, ainda seria um concurso com uma boa remuneração e você precisaria distribuir essas três matérias pelo pela quantidade de horas de estudo. De boa? Acompanhou? Olha quantas matérias nós temos, não são três. Uma, língua portuguesa. RIDE, duas, noções de informática e do sei, três, raciocínio lógico e matemática, quatro, plano de política das mulheres, cinco, políticas públicas e gestão governamental, seis, aí dentro de conhecimentos específicos. 7, direito administrativo, 8, constitucional, 9, noções de administração financeira e orçamentária, 10, lei orgânica do Distrito Federal e lei complementar 840, 11, psicologia, em tese seria 11, daria para nós agruparmos um monte dessas matérias, daria, porque tem coisa aqui isolada que em um dia você estuda de boa, de boa, de boa. Minha recomendação é a seguinte, você tem duas opções agora. Ou você vai fazer parte dessa turma que vai desistir e vai ter um faniquito. Desculpa a expressão, mas sendo bem sincero, encontrou um desafio grande. Algumas matérias que não domina, não conhece, aí não dá, não dá, não dá. É a mesma regra para todo mundo. Para aquela pessoa que está começando a estudar para concurso agora, que vai ter chance de passar, é uma grande quantidade de vagas, convenhamos. Perfeito? E para aquela pessoa que já tem uma certa experiência, que já estudou para vários concursos antes conosco, ou, ou sem nosca, e que vai dizer, não, é muita coisa. RID, meu Deus do céu, não perde muito tempo com rede, velho, eu nunca mais vou dar aula de rede na vida, pode escrever isso, por quê? Porque você não consegue adivinhar aquela coisa, você, você se mata para fazer um baita curso de 10, 20, 30 horas e, cara, então vai com o seu conhecimento de mundo. Não adianta estudar rede, mas cada professor vai, vai defender o seu peixe, ok? Já dei muito aula de HID nos últimos 10 anos, vocês devem ter acompanhado minha história. E aí prioriza, organiza direitinho o seu calendário de estudo, porque a regra vai ser difícil e trabalhosa, e vai ser estressante para todo mundo. Ah, mas eu preciso de mais tempo. Todo mundo. Todo mundo precisa de mais tempo de vida, para ter tempo com a família, de lazer, mais tempo de saúde. Todo mundo. Todo mundo. Mas ou você se desespera agora e diz, cara, é muito bom, eu gostaria de ter esse, essa posição de destaque, eu gostaria de trabalhar nesse campo aqui, que é uma, você vai, é uma vitrine para qualquer lugar do GDF. É para qualquer lugar do GDF mesmo. Tu quer crescer? Entra dentro desse curso, tu começa por cima como gestor, e eu já vi muita carreira assim, até no GDF, que tinha uma remuneraçãozinha baixa e foi aumentando ao longo do tempo, hoje em dia hum, cresceu perfeito? bota isso na cabeça o desafio é para todo mundo, então é, a sua barreira é você vai ou não vai? respeitem, a gente vai dizer que não vai, eu faria se eu estivesse aqui morando em Brasília, ou nas redondezas em Goiás, ou sei lá, em outro, até outro lugar do país, talvez eu topasse esse desafio eu gosto de desafio eu funciona assim quem não gosta tudo bem de boa teremos uma prova discursiva que vai valer poucos pontos viu 10 pontos prova discursiva valendo 10 pontos que coisa horrível pouca coisa pela leitura do edital acredito que seja um tema geral o próprio edital não é muito claro com relação a isso caso eu tenha mais alguma informação eu vou escrever e atualizar sempre na descrição do nosso curso você está assistindo no YouTube Acesse o nosso curso, o link, inclusive, está aqui embaixo. Combinado? Temos a avaliação de títulos, máximo de cinco pontos. Lembra que eu falei do povo que tem faniquito? Faniquito. Vai ter gente que vai ficar chateada, vai querer cancelar, e, enfim. Mas eu não, assim, eu não tenho medo disso, não. De verdade. Eu sou professor para ajudar a passar. Acabou. Então, vamos levar o um nível. Beleza? Vai ter gente que vai ter faniquito e vai dizer, ah, eu não tenho título. Será que passa? Será que não passa? Melhor a autoestima, criatura. Para você passar, meu você tem que ter cara de pau. A tem muito aluno que passa com títulos, é verdade, mas tem muito aluno que passa sem nada, liso, liso, liso. ganhe de forma incontestável. Então, separe alguma dessas matérias para gabaritar. A psicologia tem que ser uma delas, porque é possível. A Banqueados é uma banca fácil, é uma banca que já foi tradicional e depois sumiu durante um tempo. Se ela mantiver o mesmo propósito dela, é possível que o professor Orlando, junto com vocês, acabe fechando algumas Provas de alguns alunos, de alguns candidatos. Mas eu preciso do seu estudo ativo. Perfeito? De boa? Sem trauma, sem, sem trauma emocional aqui. Vamos seguindo. Você não pode ficar desesperado, pensando, ai ah, meu Deus do céu, porque a pessoa fica desesperada, ela não planeja, não toma decisões racionais. Ela até planeja, mas é errado. Não toma decisões racionais. Já está sabendo que tem prova discursiva? Procura algum outro cursinho, nós não vamos dar um curso sobre isso, porque eu acredito, continuo dizendo, que vai ser um tema geral. Vai, procura os melhores. Treine com os melhores. Não adianta você treinar no cara que te dá um squeeze, uma camiseta, um boné, que não tem resultado, velho. Treine com os melhores. É racional, essa decisão tem que ser racional, não pode ser emocional. A prova discursiva para o cargo de gestor em políticas públicas de gestão governamental será aplicada no dia 18 de dezembro. Enfim, ó, aqui o que está no edital. O tema da discursiva tende a ser um assunto geral conforme tem sido prática da Banca Iades. Segundo o edital, a banca examinadora e relacionada é, aos conhecimentos constantes, acho que deve ter algum erro do próprio edital, constante conteúdo programado do, dos conteúdos do conteúdo programático elencado no anexo 1. ok é lá no edital você pode dar uma lida na forma de avaliação nosso foco vai ser psicologia porque é o que a gente sabe fazer aí tem essa arruma de conteúdo caraca velho pouquíssima coisa atualizada pouquíssima coisa atualizada ainda é a mesma forma de perguntar de 2014 algumas mudanças só no finalzinho de organizacional então aliás não não não negativo nem mudança nós tivemos então você já deve ter visto, ah, tem aquela banca do tio Patinhas que vende o um, um, um, um mesmo material. Eu brinco com isso porque tem a ver com a minha história. Quando eu estava para concurso lá no Rio Grande do Norte, tinha uma banca chamada Banca do tio Patinhas, onde você encontrava toda a preparação, no material você pagava 10, 20, 30 reais. É muito mais barato. É, tem chance de passar? O que, que você acha? Você está pensando o quê? Quando você vai para o psicologia normal, você veste uma camisa, está na liga, na, na liga principal, na liga A, de quem ganha, de quem tem chance de vencer. Então, eu sempre digo, o Psicologia Nova prova mais do que o dobro dos outros concorrentes juntos na área da psicologia. É um monopólio do mercado. Eu vou perder meu tempo achando que eu vou ter chance, maiores chances, indo para o concorrente? Sendo bem sincero, bota a mão na consciência. Você acha que você vai perder seu tempo? Faz sentido? E eu ainda ficaria pelo motivo maior de todos. É o professor Orlando Gadelha. Ele vai trabalhar exclusivamente com esse curso nos próximos meses para dar o melhor dele vocês, boto minha mão no fogo por ele, o cara é fera, extremamente comprometido vocês conhecem, low profile é o professor que mais tem aprovações na história dos concursos na área da psicologia e assim, você conversa com ele olho no olho de boa, qualquer dúvida dentro do curso, manda pro e-mail dele do psicologia nova, ok? na primeira aula nós vamos deixar isso claro tá aqui a quantidade de assuntos, de boa é, metodologia dá uma olhadinha, lembrando que nosso curso todo é online nós não mandamos, mate... eu tenho que falar isso em vídeo, gente 11 anos dando aula, eu tenho que falar isso, nós não mandamos material para casa do aluno, nós, é tudo online, vídeos e PDFs, e a gente escolhe os, os temas prioritários para trabalhar com vídeo, de boa, de boa, tranquilo, leia toda a descrição, leia toda a descrição. Ah, professor, mas que maldade, você limita a quantidade de acesso, tem, tem tudo explicado direitinho. Leia, tem gente que reclama, porque não lê, tem preguiça mental, preguiça mental, vamos, vamos colocar aqui o pingo nos isso. Ainda bem que vocês vão trabalhar com Orlando Gadeira, porque eu sou sem paciência, eu já vou direto no ponto. Mas tem gente que tem preguiça mental, e aí pensa, não, mas é porque eu sou diferente, eu demoro a aprender, eu tenho isso, tenho aquilo. Cara, mas eu quero nivelar por cima, eu não quero ser só um cursinho que passou na sua vida, eu quero que você tenha resultado, eu quero realizar o seu sonho. Então eu preciso que você, imagina que fosse uma, uma aula presencial, que você Preste atenção no que você está estudando, desgraça. Ah, mas eu não consegui aprender em três vezes. Então, o erro é nosso. Nós falhamos miseravelmente na didática. Então, o erro é nosso, você fala com a gente. A gente dá um jeito, conversa, vê se regrava a aula ou qualquer coisa. O erro não é seu. Se você assistiu três vezes e não aprendeu, o erro é nosso. Então, você tem que botar na cabeça o seguinte. Uma coisa é o que você gostaria de ter. Outra coisa é o que você precisa ter. Você precisa ter uma proposta didática... Segura, direcionada para o concurso. O resto é paetê, é pluma, é squeeze é a galera fazendo maternagem. Você precisa de um curso sério. E é o que você encontra aqui no Psicologia Nova. Capitia, seguindo, tem mais uma série aqui de, de orientações e tal, algumas orientações. Calendário de aulas. Aqui é o professor Orlando Gadelho que vai dar. O calendário já foi lançado. A partir do dia 12 do 9, nós vamos iniciar oficialmente o nosso curso. Maravilha? Então, pode ser que tenhamos algumas mudanças no calendário de aulas? Sim, sempre acontece. Em todo curso nosso, nós podemos ter alterações no calendário e aí, o que a gente faz? Alterar o calendário. Aí o aluno olha o calendário e vê, pô, ia ser lançado tal dia, outro dia eu vejo. Ou pergunta para o nosso atendimento e se identifica. Nós queremos resultado. E aí, para isso, nós precisamos de bons jogadores. Nós não vamos entrar em campo, nós não vamos concorrer com vocês, como alguns lugares fazem, ok? Mas nós precisamos de pessoas comprometidas se você tiver duas horinhas por dia para estudar para esse concurso é muito provável que você chegue muito bem no final, mas tem que começar agora e a parte de psicologia é com psicologia nova um grande abraço, fica com Deus em caso de dúvida, comentário, sugestão, crítica de forma assertiva e educada no nível que eu estou fazendo aqui deixa aí nos comentários do youtube ou entra em contato com nosso atendimento ou fala no nosso grupo, nós temos grupos gerais no whatsapp se comunique e se identifique um abraço, tchau.